E aí, seus os poços dragões aqui na área mostrando pra vocês mais uma denúncia de Adventure of Rocker Daddy. é o primo dos jogos, o burro, parece um retardado. Analise o vídeo aí, vai analisando, minha voz não saiu já que foi uma gravação simplesmente feita pelo dentro do jogo. Olha aí, olha o retardado, olha a forma como ele sabe onde todo mundo tá. Olha ele olhando para as paredes, velho, sabendo exatamente onde todo mundo tá. e trocando de mira. Segue o replay, trocando de mira. Ele não trocou atirando, ele deve ter setado apenas para virar a mira, para não ficar muito na cara que ele está puxando mira. Toca agora no final do jornal. É, calma aí, Evaristo, tem mais coisa ainda. Vai ter mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês Duas coisinhas que entrega realmente que ele tá de wall E a imbot Aí ele se fodeu porque ele é um lixo Nunca jogou decentemente Comprou um hack para passar mais vergonha ainda Tem que ser muito burro para comprar um hack e, e ser tão burro assim de, de ser pego Como é que o cara vai na minha sala usar hack Tem que ser muito suicida, meu Deus do céu esse aí tá concorrendo com o Burrice. Vamos lá, pronto. Aí eu tava aí, eu tava sozinho, já tava muito puto. Que esse cara de hack é um lixo, ele era mais burro do que o Hino e o Mia junto. Aqui eu me fodi. Os caras, quando me vê, segura o dedão e segura na mão de Deus mesmo. Os caras estavam me marcando. É ruim jogar. Com essas porra sentado idoso. Quando é cara muito cara contra mim. Pronto, vamos lá. Call of that. Call of Olha. Olha como é que ele olha para as paredes, meu velho. Olha só como ele sabe onde é que o cara tá ali, ó. Ó, ele não morreu porque é cagado. Mas era pra ter morrido. Ele é muito burro. Ele tá olhando ali os caras. Saca só. Ó, ó, ó. É? Ó. Ele sabe onde é que tá o okay. tape. É o tape que tá vivo? É, o tape que tá vivo. Tá o tape, no caso tá Calfdart e outro lixo aí, viu? Aí, saca só daqui que ele sabe onde é que tape tá. É o tape? Acho que é o tape. Tá o M lá e vivo e ele. Olha, saca só como ele corre correndo que nem o um doido. Sabendo exatamente onde é que tá, ó. Exatamente, ó. Ó. Ó, ele olha pra parede, pô. Ele não olha, tá ligado? Olha. Ó. Tá vendo? Da mãe. O Emily pegou a bazuca não, não, não, não. Ó. Olha ele correndo, ele nem olha mais pro lado pô. Ó, ó. Agora, detalhe interessante nessa situação aí Olha só, vai estar até um replay aí ó. Olha só que hacker mal configurado da porra Olha, ele atira no chão. Aí ah, eu pensei, ah, isso é loucura. Mas não. Olha, observe, ele atira no chão e escuta os passos. tape estava exatamente aí embaixo. Olha os passos do tape embaixo, tá escutando? E ele acompanhando. Qualquer jogador faria isso, normal. Mas olha o que, que ele fez aqui, ó. Ele nem viu onde é que tape tá subindo, ó. Ele já sabia onde é que ele estava. Pronto, Evaristo. pode tocar a cornetinha que Ele é muito ruim e vai ser banido porque tá de uau. Tentar. Vamos logo. <risos> Conseguiu, conseguiu o microfone.